Você já se perguntou o que te move? O que é aquilo que te inspira, faz teu olho brilhar e motiva a querer ir além? Educação. Essa é a palavra. E tratar o futuro como um assunto do presente. E uma pergunta, o que falta para transformar o país? Não há é de hoje que o Projeto Wash tem um olhar atento para o amanhã. No ano de 2013, o físico Victor Mamana decidiu abrir as portas do Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher para a comunidade, dando acesso ao aprendizado de programação e informática de maneira democrática e lúdica. Lá também funcionava o Instituto Federal de São Paulo, Campos Campinas e... Espera, tive uma ideia! Vamos conhecer uma pessoa que teve sua trajetória transformada pela educação e pelo Projeto ONG. Essa é a Jaciara Rodrigues. Hoje ela tem 21 anos de idade e mora em Campo Grande, que é o segundo distrito mais populoso de Campinas. Atualmente, cerca de 200 mil pessoas vivem lá. Mas, espera um pouco. Você deve estar se perguntando, o que informações sobre a periferia de uma cidade tem a ver com Wash? A Jaciara conheceu o projeto quando tinha apenas 17 anos, também na periferia, quando morava no conjunto habitacional Vila Olímpia. Foi nessa época que o Victor Mamana, então diretor do CTI, abriu as portas da instituição para que a comunidade pudesse usufruir daquele espaço cheio de tecnologia, ciência e ter acesso ao aprendizado de programação de computadores, e isso fez toda a diferença na vida dela. O Victor, juntamente com a Elaine, foram lá no, no nosso bairro, apresentou o projeto e logo de cara a gente já se interessou. Realmente gente, a gente não fazia ideia do que era o CTI. O tipo, era um bairro? prédio grande, Aham. que a gente sempre passou na frente, porque o nosso bairro é bem pertinho. Sempre passou na frente, tipo, centro de tecnologia da informação e a gente tipo... Mas você acha que o CTI era pra você? Não, exatamente, aí que tá o ponto. Que quando o Vitor chegou com a proposta, a gente foi por curiosidade. Porque a gente falou assim, mas CTI, o que que é isso, né? O que que, tá, que, que vai, tá acontecendo lá? O que que eles fazem lá? Mas uns achavam que era hospital, cada um falava uma coisa. Tanto que no dia, a primeira vez que a gente foi, é, foi meu pai, minha mãe, os meus dois irmãos e eu. Né? A gente foi tipo meio, e um, um primo meu, a gente foi meio que um grupo pequeno só pra ver qual que era. A gente voltou todo mundo, e aí como que é? A gente ficou muito chocado porque cada um ia ter um computador, uma sala enorme, cheia de computador, e cada um ia ter um computador, então tipo, na minha família mesmo, naquela época, só eu, só na minha casa tinha computador, entendeu? Então quando a gente chegou, cada um tinha um computador, nossa, muito rápido a notícia se espalhou porque era algo novo, nossa, foi muito legal assim. assim. O CTI com o Osh era realmente a possibilidade né, que a gente poderia trabalhar lá também, que nós poderíamos ser cientistas, que nós poderíamos ser pesquisadores, que era um ambiente que nós pudéssemos também fazer parte. Foi importante para a minha, minha carreira né, e para o meu crescimento, porque lá eu adquiri vários conhecimentos e e eu pude experimentar áreas que não estavam dentro do, do que eu planejava para mim. Então, quando eu comecei, quando eu entrei no colégio técnico, por já ter desenvolvido projeto, eu já tinha, assim, conseguia me comunicar melhor, expressar as minhas ideias, conseguia passar isso de uma forma científica para algum trabalho. Então, na apresentação do TCC, por exemplo, foi muito tranquilo para mim. Não foi algo que eu levei um susto, porque eu já estava acostumada a apresentar o projeto, eu já estava acostumada a ter que escrever sobre o projeto. Então, me ajudou muito nesse sentido. O conhecimento é uma ferramenta fundamental que influencia diretamente na produção científica, tecnológica e também na construção dos direitos humanos e nas relações sociais. E o que transformou a minha vida, né, a partir do WASH, foi poder ajudar a minha comunidade de alguma forma. A gente começou a ter uma noção melhor sabe, do que é a ciência e como ela transforma as nossas vidas. Né? Mudou não só a minha vida, mas a vida da comunidade onde eu estava inserida. Então, eu acredito que a gente não teria esse conhecimento no bairro que a gente tem até hoje, né? A gente não teria é, tido sábados de manhã de, tão legais e tão divertidos e com tantos aprendizados. Então, com certeza, a minha vida não, não seria igual. A gente, a minha comunidade, eu, os meus irmãos, os meus primos, alguns amigos, a gente não tinha nenhuma conexão com tecnologia e com ciência. Então, a partir do momento que nós começamos aí no WASH, mudou, realmente se abriu uma porta de possibilidades. O direito de aprender potencializa pessoas que exercerão sua cidadania e terão condições de uma vida digna e com mais oportunidades. Criar uma geração de crianças e jovens que merecem fazer parte de um país mais justo, solidário e democrático. Esses são os valores do Projeto WASH.